Agora vai, hein? Começando a contagem. Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui entrando ao vivo. Mais uma roda de conversa do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje com a presença mais que ilustre aqui, que daqui a pouco eu vou anunciar. Mas antes disso, vou dar alguns informes. A gente pede que todo mundo que esteja acompanhando... Ajude compartilhando nos grupos que você participa, na sua própria timeline, para que chegue ao maior número de pessoas possível à nossa roda com o nosso tema de hoje, tá bom? Antes de começar, queria dar alguns informes bem rapidamente. Primeiro dizer que o curso sobre literatura palestina já começou. É um curso que a Anselma está coordenando. A primeira aula já aconteceu na quarta-feira da semana passada. Amanhã acontece a segunda aula, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, inclusive, para passar a informação com mais precisão. Amanhã, o tema da aula é A Terra nos é estreita e outros poemas, do Mahmoud Darwish, professora Ashja Sadik Adibeira. Ela é uma companheira é, que deu também a primeira aula sobre a contextualização, né, o histórico, da, da Palestina, e ela amanhã vai dar a segunda aula. É, então, são quatro aulas, né? amanhã é segunda, depois tem mais duas, e encerra o curso de literatura palestina. Na sequência, a gente tem já previsto um outro curso, que é o de relações étnico-raciais e memória. Quem tiver curiosidade, sugiro que procure na nossa timeline a roda anterior da semana que passou, porque Anselma participou e deu mais detalhes sobre esses cursos, tá bom? O curso de literatura palestina dá para participar ainda, é só fazer a inscrição no site, o site é www.ccv.org.br, você entra no site, tem todos os cursos lá, faz a inscrição, já aproveita e paga a taxa pelo site mesmo, é uma taxa muito barata, é, os professores são voluntários e o nosso trabalho não visa lucro, mas tem uma taxinha lá que é para cobrir os custos, né? Com pagamento de, de internet e o gasto que a gente tem de energia elétrica, entre outros gastos, né? A gente tem uma sede alugada no centro de Campinas, enfim. Outro curso é, que já está em andamento, amanhã acontece a primeira aula, amanhã não, sábado acontece... A segunda aula do módulo 2, tá? É, a aula é a aula de artes africanas do Vitor Queiroz. Pode ser que alguém tenha interesse de fazer essa aula separada, né? Em invés de fazer o curso inteiro, fazer só essa aula. É possível, tá? Quem tiver interesse, entra em contato que a gente combina isso direitinho, tá bom? Quem quiser participar do curso todo, também dá para participar. Nós temos as aulas anteriores armazenadas em vídeo e, e aí você faz a inscrição, paga a taxinha lá, entra na turma, a gente manda o link das aulas anteriores para você assistir, porque elas estão guardadas, gravadas, e aí, na semana seguinte, a gente... É, você começa a participar na, na sala de Zoom, né? Todo sábado, a partir das 9 horas, a gente abre uma sala de Zoom, onde a aula acontece ao vivo, em loco, né? virtualmente. Como é um curso virtual, tem gente do Brasil inteiro. Isso está sendo uma experiência nova para a gente, mas está tá sendo legal. É, é um problema não fazer aula presencial, né? A gente preferia é, fazer aula presencial, mas como não, não foi possível, está legal também fazer no virtual, porque isso permite participação de gente do Brasil inteiro, e com isso a gente ganha, né? Diversificou o, o, a turma, e os diálogos estão bem interessantes, tá? Então, você que é de fora de Campinas, teve interesse em algum curso do CCV e não pôde fazer até agora, fica a dica para você. Faça a inscrição e participe, porque agora dá para participar virtualmente. Tá bom? É, então é isso. Aula de sábado agora, 9 horas da manhã, Artes Africanas com Vitor Queiroz. Inscrições no site do CCV. O endereço do site, www.ccv.org.br só entrar no endereço e fazer a matrícula, fazer a inscrição lá, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente que a gente conversa. Inclusive a taxa, é, ninguém deve ficar de fora por causa da taxa, tá? Se alguém tiver dificuldade por conta da taxa, faça contato com a gente, vamos conversar, dá para negociar esse, esse valor aí, tá bom? É isso. Outra questão que eu queria falar é sobre a TV Matracas, que é um projeto que o Fausto coordena e que a gente também acompanha. Então, queria fazer a divulgação aqui. Eles têm toda uma, uma programação. Depois eu vou, vou abrir aqui e vou falar, tá? Vou esperar mais gente entrar na live aí antes de divulgar. A Guida teve recentemente com o Fausto, participando de uma live do TV Matracas. É um projeto bem interessante que é parceiro nosso do CZEV aqui. O Fausto, um grande companheiro, que teve muito, muito tempo com a gente aqui. Ele divulga nossas rodas lá no, na TV Matracas, a gente também divulga outras atividades que eles desenvolvem na TV Matracas aqui, na nossa roda de conversa do CCV, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Vou abrir aqui o, o arquivo com a programação, tá? É, acho que é isso. Queria é, agradecer a todos e a todas que estão participando pedir novamente que ajudem compartilhando esse vídeo para chegar no maior número de pessoas possível. É muito importante isso. Toda terça-feira, 19 horas, a gente está aqui com a nossa roda, que agora é mais curtinha, porque está todo mundo cansado de live também, né? Inclusive, minha convidada aqui entra e sai de live o dia inteiro, né? Mas a gente agradece por estar com a gente aqui hoje. O tema da nossa roda hoje é um tema que tem sido debatido, mas que é pouco conhecido, na verdade, né? Que é o tema do camarote da vacina, né? E esse projeto que foi aprovado lá no, no Congresso Nacional, acho que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E que trata de permitir aos empresários que eles comprem vacina. Como eles não estavam, como eles não conseguiam comprar é, sem intermédio, do Ministério da Justiça, então, eles montaram aí um esquema para que o Ministério da Justiça é, intervenha aí. A Guida vai falar um pouco sobre isso, E então, fiquem à vontade, quem quiser mandar perguntas, escreva aí na caixa de comentários. Doações também, nosso Pix é o mesmo de sempre, nosso site lá tem informações a respeito, e a gente vai postar depois na caixa de comentários aí, ou vamos mostrar na tela, qual é o PIX, qual é a conta para depósito, são então, sempre bem-vindas as doações, tá bom? Então é isso, minha convidada hoje é a vereadora Guida Calisto, grande companheira, está aqui mais uma vez na roda, ficou longe da gente aqui por um tempo, porque teve Covid, mas esse vírus não foi páreo para ela, então ela está aqui, plena, maravilhosa, e retomando seu papel aqui na nossa roda de conversa do CCV para discutir esse tema de hoje. Não tá não, Guida, tá tudo em ordem. <risos> Nós estamos vivos, estamos vivos. <risos> Boa noite, Guida. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas e todos. Boa noite a Paula, que tá aqui operando também a plataforma pra gente poder estar tá aqui, né, é, conversando de forma remota. É, quero agradecer ao CCV mais uma vez pela oportunidade da gente estar tá aqui conversando nessa roda de conversa. Só... Roda de conversa aqui. Já está há quantos anos, Adriano? Uns três anos, né? Acho. Né? Então, na verdade, desde o primeiro ano, é que a Nayara começou a fazer transmissões, né? Então, é, na verdade, são é verdade. praticamente cinco anos, né? Exatamente. Verdade. Teve um ano que eu fui a âncora, né? Substituiu o Adriano, que, não, que é algo que não é fácil, né? <risos> Mas... A gente aí agora eu volto aqui participar sempre que o CCB me chama o CCB é uma é uma experiência muito bacana né muito legal acho que a gente tem a gente está assim de parabéns né por, por ter um centro cultural como esse com a diversidade de temas com a diversidade de formação com a priorização da formação mesmo nesse período da pandemia que a gente teve que enfim reaprender aí muita coisa aprender muita coisa o CCV não deixou a peteca cair, como se diz, manteve aí o espaço de formação. E, e é um espaço de formação assim, é muito rico, né? com, muita, com, com muita diversidade de temas, e, e temas é, muito importantes para nós, a, da classe trabalhadora, para nós que disputamos essa sociedade, para nós que queremos ter um país, uma sociedade é, melhor. Né? Então, muito bacana mesmo. Então, por isso que eu que é importante falar dessa experiência do, do CCV. Hoje eu vim falar sobre o tema é, do fura-fila das vacinas. Né? É, eu, eu tenho a impressão, Adriano, que esse tema é um tema que, de uma certa forma, pegou muito mal, sabe? A votação desse projeto. Pegou muito mal. Eu acho que a gente, por mais que a gente tenha perdido a votação no Congresso, no, na Câmara, né? que, que foi votado na Câmara primeiro no no dia 6 de abril, o PL 948-21, que é um PL que autoriza as empresas a comprarem vacinas diretamente né, dos produtores, sem, é, sem o aval da Anvisa, ou, ou seja, eles podem comprar, é, antes tinha aquela obrigatoriedade, teve uma aprovação de uma lei é, pouco tempo antes do dia 6, que que autorizava as empresas a comprarem mas seria é, elas teriam que doar a mesma quantidade para o sus né para o para o governo federal para o é, para o ministério da saúde mas aí é, eles conseguiram colocar né é, foi um, um projeto que foi recolocado rapidamente em, em votação e com a aprovação com todo o aval com toda a movimentação para que esse projeto Fosse aprovado pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. É, a aprovação, é, quem apresentou esse PL foi a Celina Leão, do PP, é, e esse projeto teve 317 votos a favor, 120 votos contra. E aí a gente começa a discutir qual que é a questão, né? Assim, qual que é o por que, que esse projeto foi criticado está sendo criticado e qual e, e por que que ele coloca e, na verdade eu, eu vi isso e, e concordo bastante que ele é um retrocesso sanitário e civilizatório né então, E por que que a gente entende dessa forma porque assim o Brasil ele tem uma experiência ele tem uma uma expertise muito grande no, no plano nós temos um plano nacional de imunização, né? nós temos um sistema único de saúde, que pode ter diversos problemas que tem, que a gente sabe, mas ele é um sistema é, é, muito rico, né? um sistema robusto do ponto de vista de atingir a população, né? de garantir à população brasileira o direito à saúde pública. E não só a saúde, né? o SUS ele tem várias outras... Ele atinge várias outras áreas. É, e dentro do plano nacional de imunização, nós temos técnicos, cientistas, pesquisadores, enfim, um conjunto de, de trabalhadores, de funcionários públicos, que discutem os critérios né, que têm que ser definidos para garantir esse processo, esse plano nacional de imunização. Então, numa, numa situação... Com, como essa, né, de pandemia, ou em, em outros momentos, eh, de endemias, pandemias, enfim, a, eles eh, se tem todo um estudo com base científica como que de deve ser organizado esse sistema de vacinação. Então, eh, e, e respeitando todos os critérios que estão ali dentro do, do que significa, né, eh, o projeto do SUS, que é a equidade, o direito ao acesso à saúde, à transparência, que são critérios é, que têm que ser respeitados. né? Então, são critérios que, que garantem aí que a população brasileira tem acesso à saúde, tem acesso à saúde pública, a um direito, conforme foi preconizado na Constituição Federal, conforme foi preconizado em toda a construção que se deu né, no debate do SUS. Aí e, e justamente por isso, assim, diante é, e, e também diante dessa dessa situação que que o mundo inteiro se, se encontra de escassez de vacina, esse plano nacional ele criou é, ele, ele determinou aí, aí grupos de prioridades para ser vacinados. Então por isso que tem, tem lá é, a, a idade, pessoas com comorbidades, deficientes, né, deficientes, trabalhadores da saúde que, que estão atendendo, e, e, e isso tudo também é com base, por conta de, de toda a característica do que é essa pandemia que a gente vive, todo mundo sabe, todo mundo, né? Todo mundo, né? Enfim, eu estou esquecendo que tem os negacionistas, mas assim, nós sabemos é, que a gente está falando de uma doença de extrema gravidade, de extrema gravidade, ela pode atingir determinadas pessoas de forma muito tranquila ou, ou nem ter tantos efeitos, mas tem pessoas que ela atinge de forma moderada ou grave que né, a gente sabe, é, não é à toa que a gente está aí com, com um número altíssimo de mortos. E justamente no dia que o Brasil é, atinge uma triste marca, né, um, um triste recorde de mais de 4 mil mortos, a Câmara, a Câmara Federal aprova esse projeto de lei que desorganiza esse Plano Nacional de Imunização, desorganiza completamente, né? Ele abre a possibilidade de quem tem dinheiro, né, de quem está aí é, é, com poder econômico, poder ir, ir e comprar a vacina diretamente sem ter, sem precisar passar, inclusive, pelo aval da, da Anvisa. A bancada, tiveram os vários deputados que que se posicionaram contrários, né? A bancada do PT apresentou pelo menos duas emendas, emendas é, muito importantes. Primeiro, a primeira delas é que... É, a, esses empresários só pudessem, depois que, de, muita, de muita discussão, né, de perder a votação no projeto, tentou apresentar emendas para tentar diminuir a tragédia que foi essa votação, né? Ou seja, vai passar pessoas na frente, os ricos, quem tem aí condições econômicas, a elite empresarial, vamos supor, um banqueiro aí que tenha 50 anos de idade, 40 anos de idade, 45 anos de idade, o filho de um banqueiro, né? Ele vai ter acesso à vacina, enquanto um trabalhador da saúde, tal, até que os trabalhadores da saúde a gente conseguiu atingir eh, na sua ampla maioria, mas a gente pode ter vidas aí com 60, 65 anos, ainda que estão ainda em, em pleno, né, é, com toda a vida pela frente ainda, enfim, não tendo acesso à vacina porque essa vacina foi disponibilizada para o setor no Brasil que tem condições é, de pagar, enquanto a gente tem um sistema único de saúde que garantiria a vacina para todo mundo, né, para todos, é, sem, sem priorizar a classe social que, que essa pessoa pertence. Então, é, isso, foi, isso foi, muito, foi muito complicado, né, esse, esse debate, porque aí vem falas, né, que são verdadeiras armadilhas, né, por exemplo, o próprio, depois eu vou, eu vou falar da emenda, mas o próprio é, presidente da Câmara, o Arthur Lira disse que entende é, é, os princípios do SUS, que entende que, que tem que ter transparência, ele fala isso, assim, acesso, transparência e tal, mas que nós estamos numa guerra e numa guerra é, vale tudo, né? Vale salvar vidas, vale, vale tudo para salvar vidas. Só que a vida que ele está salvando com esse projeto não é a vida da, da maioria da população brasileira, que é essa que está morrendo, inclusive, vítima da Covid-19. Né? A gente está tendo acesso aí a estudos, a gente está vendo aí quem são os mais vitimados. É a é a classe trabalhadora, são as trabalhadoras domésticas, é o povo que mora na periferia, é o povo que tem que enfrentar é, transporte público lotado, se contaminando, porque a classe rica tem Ela, ela não utiliza transporte público. A classe rica, ela pode. Né? Assim, uma que ela não trabalha, mas quem, quem trabalha, vamos falar dos do setores médios aí, eles, traba eles trabalham de forma remota. Né? Assim, eles têm condições de se proteger. E os trabalhadores que estão assim, sendo obrigados a, a assumir o risco? Né? Então, hoje a gente está tendo acesso aí que eh, um dos setores que mais está sendo agravado com a pandemia são as trabalhadoras domésticas. Né? Não é à toa lá que o, o marido da Ivete Sangalo, lá, né? responsabilizou. A, a, a, né? Ou seja, por que, que ele não, não coloca a trabalhadora doméstica dele? É, em, em condição de isolamento, por que, que não garante, né? Enfim, então é, é isso que está colocado para nós. É, a, a bancada do PT tentou a, apresentar duas emendas que foram rejeitadas, né? Assim, a primeira emenda foi é, que os empresários só pudessem comprar vacinas que tivessem o aval da Anvisa, né? Eles perderam, e também tentou. É, que eles só tivessem acesso à a, a possibilidade de comprar esses, as vacinas a partir do momento que os grupos prioritários fossem imunizados, que são os idosos, os deficientes, os, as vezes, os doentes que têm doenças, as pessoas que têm doenças crônicas, né, e os profissionais da saúde, mas também foi, foi rejetado. É, então, enfim, né? essa questão, por isso que a gente fala que ele é... é que é essa essa votação né essa possibilidade é, da dos empresários terem acesso às à vacina a compra direta né junto às empresas diretamente ela é, é um retrocesso tem muita gente que fala que é o seguinte não tem vacina realmente não tem mesmo essa é uma discussão a gente sabe né e o, e o não tem vacina até porque o país não se organizou, né? E aí não dá para a gente deixar também de falar que o Brasil, o governo brasileiro apostou na imunização de rebanho, apostou, não é, ah, ele, eles são desorganizados, não, não é isso, não, eles apostaram mesmo, né foi uma decisão de governo que a, que, que a população se contaminasse, por isso que a gente né, reafirma que é um governo genocida, né porque quem aposta... Nesse método tem que assumir o ônus que muita gente vai morrer. Ainda mais um país com uma, com uma organização, com uma extensão territorial como é a nossa, com uma organização geográfica como é a nossa. Ele tem assim, a gente, ele, ele assumiu né, essa possibilidade mesmo, por isso que a gente chama que é um governo é, genocida. Então, do ponto de vista que as pessoas falam que não tem vacina, é verdade, a gente não tem. Então, assim, por que, que o Congresso para? Para fazer uma discussão como essa, né? se, se não tem, é, assim, tá. por que, que, que o Congresso perde tempo, o Congresso não, a Câmara Federal perde tempo para votar um projeto como esse? Né? Ou seja, a gente não pode também deixar de, de lembrar que a gente está falando de um governo que ele prioriza os interesses dos empresários. Né? Ele prioriza os interesses né, dessa elite dominante, que, que, que atua aqui no nosso país. A gente não pode deixar de falar isso. Então, enquanto o, o vírus da morte aí está nos, né, nos, nos assolando, está é, nos derrubando, muitos brasileiros, esse governo continua, inclusive, pautando, votando, implementando todo o projeto que é de interesse dessa, dessa elite burguesa aí, que, enfim, que, que só, é, só visa nos derrotar e retirar os direitos da, da classe trabalhadora. Então, esse é um ponto também é, que a gente não pode deixar de, de falar. Agora, eu acho, Adriano que nesse momento a gente precisa, é, talvez, eu não sei, eu, aí eu tenho uma impressão que, ao mesmo tempo que eu, que eu tenho uma impressão que pegou muito mal, essa coisa do, do camarote das vacinas, né, do furafila, porque eles vão, eles vão poder né, se vacinar na frente de quem de fato, não é de quem de fato precisa, todos nós precisamos porque todos nós somos atingidos pela podemos ser atingidos pela Covid-19, mas desrespeitando todo esse critério discutido analisado né, pelo, pelo Plano Nacional de Imunização, é, e a gente não pode deixar também de fazer referência que o, o SUS, é, o Brasil, tem uma experiência aí, é, histórica né, de, de vacinação. Nós já enfrentamos outras, outras situações críticas né, de avanço de, de doença e saímos assim, de forma é, muito vitoriosa. Né? Ou, é, ou seja, a gente não pode. Há pouco tempo a gente teve a questão da, da H1N1, né, que em pouco tempo os brasileiros receberam vacinação de forma pública. É, enfim, e, aí, e isso é, conteve o avanço também dessa doença. Só que a Covid-19 é muito mais avassaladora. Né? E, eu, e eu acho que seria o um momento agora da gente começar a discutir, que é pouco, que eu vejo que é pouco discutido a questão da quebra de patentes. Eu acho que é o um momento né, que o Brasil, que a gente precisa popularizar, inclusive, essa pauta né a gente tem legislações é, que, que, que permitem em determinados momentos que aconteça isso mas agora é uma questão é que, precisa, que precisa muito ganhar aí as mentes e corações do dos brasileiros tem, tem também toda a desconfiança de que as indústrias brasileiras não vão conseguir dar também vazão, mesmo que a gente quebre as patentes, não vai, não vai poder dar vazão para poder fazer toda a fabricação dos insumos, né, e de todos os, é, os elementos, componentes aí que a, que a vacina é, precisa para ser produzida, né, os imunizantes e garantir todos os, os insumos. Mas a gente já tem um projeto desse. Que é do Paulo Paim, do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, que está no Senado. E, inclusive, na Organização Mundial do Comércio, na OMC, já tem é, países liderando é, esse tema, essa pauta, né, como a África do Sul, a Índia, já, já lidera isso, como sendo um ponto é, importante e de saída para que os países consigam ter acesso aí as vacinas e imunizar né, a sua população. Então, eu acho que é um ponto que a gente vai ter que começar a publicizar, a divulgar, né, a discutir nos, nos nossos espaços aí de organização, de luta, nas redes sociais, a possibilidade de quebra de patente. Eu sei que não é uma pauta, nem na esquerda ela é uma pauta é, consensual, tem muita gente que tem é, divergência com isso. Mas é algo que a gente precisa começar a pensar, porque, enfim, para forçar esse governo a mudar essa rota, né? Essa rota genocida, essa rota é, de, de morte, essa rota de fome. Né? O Brasil volta a ocupar, e aí o mapa da fome, né? Na semana passada, a gente já recebeu estudos aí que comprovam isso, ou seja, a matéria é, da fome, a matéria da do direito ao alimento, do direito à comida, voltou, coisa que a gente esperou, pensou que era coisa do passado no Brasil, a gente volta a, a ter isso como uma pauta é, que nos percorre dia a dia, várias famílias aí entraram realmente, voltaram, a que antes é, estavam a, longe né, dessa situação, já tinham superado, a gente, o Brasil, boa parte dos brasileiros, isso devido a falta de emprego, a falta de renda, as condições é, da crise que nós já estávamos numa crise, mas foi agravada por conta da pandemia e pela falta de é, resposta desse governo brasileiro, que, ou seja, joga nós, a população, na, na linha de frente da morte, né? É, nega o auxílio emergencial. Quando deu o auxílio emergencial, o, o ano passado, foi uma pauta da esquerda, e aí ele capitalizou para ele, e mesmo assim agora ele retorna agora com o com auxílio emergencial, mas num valor assim, muito, muito baixo, que mal as famílias conseguem se organizar, é, tendo em vista que as necessidades, além né, da alimentação, é pagar a conta de água, de luz, muitos aí enfim, moram de aluguel, enfim, e a gente tem governos que não apresentam medidas para que a, a nossa população possa enfrentar essa situação da, da pandemia. então Ou seja, com fome, é, correndo risco do, do Covid, morrendo na mão do Covid, morrendo por falta de alimento, de, de, de comida, e vendo a possibilidade da vacina ser algo cada vez mais distante, porque está se priorizando um setor aí, pelos, simplesmente pela classe social que esse setor ocupa. Então, enfim, eu gostaria de, de iniciar a, a roda de hoje, é, nesse tempo aqui, é, com esses elementos que eu apresentei, e vamos ver se a gente tem questões aí, para a gente poder bater no papo. Legal. Legal, para quem pegou aí pelo, pelo caminho... O papo de hoje, o tema, é o projeto Fura Fila, que foi votado no Congresso, e o camarote da vacina que pode ser criado a partir do momento que esse projeto entrar em vigor, né? É, empresários aí que querem ajudar, ajudar, né? Com, ajudar com a vacinação, poderiam, então, abrir mão das patentes, né? como a Guida colocou, na verdade, estão querendo furar a fila e fazer a compra de vacinas tendo o Ministério da Saúde como laranja, né? Porque é, as empresas que comercializam as vacinas, elas estão é, exigindo que seja feita a compra pelos estados, né? Por cada, cada país. E, então, a forma encontrada para a iniciativa privada atravessar e furar a fila foi essa, né? Usando o Ministério da Saúde como laranja, o que é lamentável e é algo que a gente tem que lutar contra, né? É muito importante. Já não chega o fato de nosso presidente ter negado, né? Não, não ter encaminhado a compra de 70 milhões de vacinas oferecidas lá em agosto do ano passado, né? A gente podia ter avançado muito mais. Não significa que estaria todo mundo vacinado hoje, né? Porque o problema da vacina não é o dinheiro para comprar a vacina. O problema é que os insumos, né? E como todo mundo está querendo ao mesmo tempo, a quantidade de... que é produzida não é o suficiente. Por isso que está lento, né? E, no e nosso o Brasil caso, tem... tem dinheiro para comprar, né? Nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro para comprar e nós temos o SUS, que consegue aplicar, né? E... Mas é isso. Nós conseguimos vacinar 80 milhões de pessoas na época do H1N1, em, em, em um curto espaço de tempo, mas a gente pode não conseguir agora, porque a gente tinha no Ministério da Saúde um sujeito que todo mundo diz que é especialista em logística, mas ele não não deu conta dessa logística aí, né? E, lamentavelmente, a gente sabe que, na verdade, trabalharam contra, né? E a gente tem essa esse platô que, que temos no Brasil, é resultado disso, né? O governo federal trabalhando a favor do vírus, e alguns governadores, nem todos, tentando controlar a situação, e aí a gente vê esse resultado que está que aí, né? Até quando nós teremos um novo, um novo platô e, e em looping, vamos reviver o ano passado, dessa vez com o platô num patamar bem mais alto, né, Guida? Na casa é de, de 3 mil, 4 mil mortes diárias, uma coisa assustadora, né? Então, é esse o debate do momento, né? Auxílio emergencial, ajuda para, para, com, com relação ao desemprego, né? A questão da economia. E o outro é a saúde, é o vírus e, e é a necessidade de vacinação para que a gente possa minimamente ir voltando à normalidade. Então, é isso. O tema de hoje, o projeto Furafila e o camarote da vacina. A nossa convidada, Guida Calisto, que é vereadora. E já é presença garantida aqui nas nossas rodas. Há um, ficou um tempo sem estar por aqui, foi meio angustiante, porque a gente ficava dando boletim médico da Guida aqui nas nossas rodas, né? E hoje a gente pode rir, mas na época foi, foi bem complicado. E as pessoas pediam notícias suas, né, Guida? Mas é isso aí, estamos voltando novamente, a última vez que a gente se encontrou foi em janeiro, estamos aqui de volta agora em abril, a Guida plena, com saúde, maravilhosa, e vamos em frente, porque a Guida é guerreira e vai seguir fazendo as lutas que sempre fez, né? Fez a luta contra o Covid, e agora já está enfrentando outras lutas aqui na, na Câmara Municipal da cidade de Campinas, e, e como a gente já esperava, né? Comentário aí da Cleusa, falando que a bancada do PT Campinas está revolucionando o Legislativo, também acho. Hoje pela manhã é um debate muito legal com o Walter Pomar. É, procurem na, na TV Câmara, está lá nas redes da TV Câmara, um debate bem legal sobre a ditadura. E no nosso site bem... também tem. No site da Guida também, né? Legal. É. Procurem lá no site da Guida, assistam essa aula que o Walter Pomar deu hoje pela manhã, que foi muito legal. Valquíria dos Santos, um fato muito grave nessa questão do camarote, é que podem adquirir vacinas que ainda não foram aprovadas pela Anvisa, coisa que foi negada aos governos do Nordeste contraditoriamente, né, os governos do Nordeste não podem, mas os empresários podem, né, um governo como a Guida caracterizou, um governo que governa para o capital, governa para os empresários, para os patrões, né, isso fica cada vez mais evidente e é lamentável que ainda haja quem acredite que esse cara é fora do sistema, ele é totalmente dentro do sistema, né, ele é um fruto do sistema, O um cara que ficou 30 anos no Congresso Nacional, colocou todos os filhos na política, levou a milícia para governar lá em Brasília, e que está operando a favor dos empresários, como fez com esse projeto aí, projeto Furafila, fila, ficou conhecido como projeto Furafila. É, vou pedir para a Paulinha colocar aí as perguntas. Leandro Liel está dizendo, Guida, você pode comentar sobre o PL que transforma a educação em serviço essencial? Importante a pergunta do Leandro. Vou ler mais algumas antes de voltar para Guida. E aí a gente faz um bloco de perguntas e devolve para a Guida para ela, um, é, ela responder e, e fazer considerações também, tá? É, tem mais coisa aí, Paula? Agradecendo a Paulinha, que está mais uma vez na técnica, acompanhando nossa conversa aqui. A Vanda Conte, boas noites, Guida e Adriano. Boa noite, Vanda. Saudações socialistas e muita esperança vermelha. Grata pela partilha. A gente é que agradece, a Wanda está aqui toda terça-feira, 19 horas, religiosamente, e a gente agradece muito. E amanhã estaremos no curso de literatura palestina, hein, Wanda? Todos nós. Estou fazendo o curso também. Uh, vamos lá, o que mais? agradecendo a todo mundo que está acompanhando. Eu vi que a Elisandra comentou, eu vi que tem a Cleusa, o Leandro, que eu já li, a Wanda, a Valkyria, que eu já li também, e, mas tem muita gente participando. Eu vi que a Soraya comentou lá também, a Sônia Fardim. Enfim, todo mundo que deixou comentários, nosso agradecimento e ajude compartilhando a nossa live. Antes de fazer leitura de mais alguma pergunta, eu vou aproveitar aqui, antes de devolver a palavra para a Guida, e vou ler aqui um, umas indicações do Fausto aqui, do projeto Matracas, né? É um projeto que tem uma programação. TV Matracas, ele é uma rede de comunicação que envolve uma série de, de programas, uma série de atividades. A nossa roda aqui está fazendo parte também do, do TV Matracas, né? junto com outras atividades. A gente divulga as atividades do TV Matracas aqui, eles também divulgam a nossa roda, né? A gente tem conversado bastante com o Fausto a respeito. E, enfim, eles desenvolvem atividades semanais, tá? É, a sugestão é que vocês procurem no YouTube pelo canal TV Matracas, tá? É, é um canal do YouTube... O Fausto é um dos organizadores, eu sei que a Anselma está participando também, grande companheira nossa, né? Uh, teve uma live agora dia 8 de abril, com o Paulo Sérgio de Proença, da Unilab, o tema foi Machado de Assis e o Trabalho Escravizado, o mediador foi o Fausto Antônio, da Unilab, tá? Então fica divulgado aqui que vocês, por favor, entrem no, no, no TV Matracas, canal do YouTube... Confiram a programação lá. Tem uma live que a Guida fez com o Fausto. Está disponível lá, quem quiser assistir. E a gente ajuda a divulgá-los, porque eles também nos divulgam. E a gente tem essa parceria com essa rede, que é uma rede de comunicação alternativa também. O TV Matracas, tá bom? Bom, estou entendendo aqui que não tem mais perguntas. né? Tem bastante comentário, mas pergunta propriamente dita, acho que era essa que o Leandro fez. né? Então, eu vou devolver a palavra para a Guida, é, a Guida vai comentar aí a pergunta que o Leandro fez sobre a questão da educação, que é um tema também, a gente está sempre correndo contra o tempo aqui, né, porque hora é a questão da educação, que dá volta às aulas, ora é a questão do auxílio emergencial, agora tem essa questão do projeto Furafila, a gente nunca dá conta de tratar tudo, né? Mas vamos aproveitar o tempo que temos aí a pergunta do Leandro para que você possa falar da questão da volta às aulas, da educação, porque essa é outra pauta pertinente, né, Guida? Vamos lá. Sim. Bom, antes de eu é, entrar na, na questão do Leandro, é, a Valkyria fez uma, uma referência aí importante. Inclusive, é, assim, tem... Muitos se têm pensado que a falta do, do aval que a Anvisa tem fe, é, fez para da liberação, né, da auto, autorização da Sputnik, né, que é a vacina russa, é, para que seja aplicada no Brasil, é para garantir que a, esses empresários possam comprar diretamente dela, entendeu? Porque como o projeto de lei prevê que não precisa do aval da Anvisa, é, muitos têm pensado nisso. E também eh, para concluir também sobre ainda sobre essa, a primeira parte da minha fala, essa questão da, da quebra de patentes, eh, segundo pesquisas que a gente tem, que a gente tem eh, feito, a Anvisa tem uma tendência favorável, né? mas o Butantan e a Fiocruz não tem essa questão da, da, da quebra de patentes. E como o Adriano disse, né? ou seja, os mesmos que querem comprar diretamente. É, não não não aceitam né que quebre as as patentes aí para poder se produzir aqui no Brasil os imunizantes e os insumos. É, a própria Cátia abreu ela é contra né e isso não nos surpreende né porque quem que é ela né de onde ela vem qual, qual a classe social que ela pertence né é, enfim mas sobre a questão aí que o Leandro colocou veja é... O Brasil eh, tem uma lei federal, né, eh, que é uma lei que ela regulamenta quem são as atividades, os serviços que podem ser eh, considerados como serviços essenciais. Né? Esses serviços essenciais, essas atividades essenciais, eh, são setores, são serviços que não podem ser eh, descontinuados, não podem ser eh, não podem parar a sua. O, o, seu, o seu fornecimento, é, mesmo em, em momentos de, de situação crítica no país, né? em momentos é, em que a situação, em que o país esteja atravessando ou um período de calamidade, ou, se, ou, ou em situação de... Principalmente é, quando se tem organização de greve, essas coisas. Então, por exemplo, tem lá, quando se tem a, a discussão da greve, que na, que na verdade não é uma legislação que vem discutir serviço essencial, na verdade vem discutir é o direito de greve, né, que é a lei de greve, e lá fala quais são os serviços que, na, que durante a greve não podem ser cessados, não podem ser interrompidos totalmente. E aí se tem um critério lá de, de funcionamento que esses serviços têm que, que responder. E aí, é, então, tem lá saúde. Não que não se possa fazer greve na saúde, até pode, mas tem que respeitar uma porcentagem lá de, de atendimento, né? E tem vários outros outros setores lá. Nesse período da pandemia, né? Lógico que isso aconteceu também com a H1N1, tá? Logo logo que se descobriu é, H1N1, quando ela, né? Ela explodiu aqui aqui no país. Eu lembro que eu estava na creche naquele momento também. Nós ficamos, parece que umas duas semanas, ou assim, duas ou um mês, mais ou menos, assim, totalmente paralisadas, e depois a gente voltou, mas aí teve todo um critério sanitário, de medidas sanitárias. Eu lembro que teve uma, uma mudança muito grande, inclusive, no meu local de trabalho, né? Aí, aí teve, a gente teve acesso a materiais para que não se tivesse é, muito contato, para que a gente pudesse é, garantir uma maior higienização. Eu lembro muito bem disso. Então, assim, não é a primeira vez que o país suspende aulas. Já aconteceu isso lá atrás. Mas como a gente tinha um governo né, que não apostou na imunização de rebanho, que não apostou em matar as pessoas, né, que, pelo contrário, era um governo que tinha uma, um Ministério da Saúde, que era dirigente, que coordenava esse processo para tirar o país da, daquela situação, a gente pode ter várias críticas. Mas isso a gente não pode deixar de falar. Né, que garantiu aí que as pessoas pudessem ser imunizadas, que a gente pudesse controlar a questão da saúde pública e garantir o, o retorno tanto das escolas como de todo o setor produtivo. enfim. Agora a gente não tem, né? a gente tem um governo que, que, pelo contrário, ao invés de apresentar... Aí, é, a vacina, auxílio emergencial, garantir o isolamento, nem que seja por um período para que a gente possa frear aí a, a transmissão, né? essa, essa aceleração da transmissão, não. Ele vai, né, fala que é uma gripezinha, fala, é, manda as pessoas tomarem ivermectina, cloroquina, gasta dinheiro público com isso, né? gasta dinheiro com medicações que não tem comprovação nenhuma, que garante aí é, é, frear a, a pandemia, curar a covid-19, quer dizer, enfim. Então a gente, como a gente tem esse tipo de esse tipo de de governo, a situação brasileira é uma situação assim que mundialmente ela é colocada como um, um desastre. O Brasil ele está isolado do mundo, né? É, hoje mesmo a França já soltou aí uma uma ordem que não é para ter voos saindo do Brasil para lá, né, já, enfim, já estão suspensos os voos, nós estamos passando uma situação é, mundialmente vexatória e, e de morte mesmo, enfim. Né, é um país que, que, que deixa morrer 4 mil vidas por dia em 24 horas do seu povo, né, um governo que deixa isso, olha, eu, eu não sei nem como qualificar, não tem como qualificar não ser como um governo genocida e aí a nós estamos desde o ano passado desde o início da pandemia a gente está nessa nessa situação está tendo aula assim está tendo aula de forma remota né é, só que a gente tem também vários problemas e né? porque os governos não querem é, garantir que é, essas aulas remotas também aconteça de forma efetiva então assim, a gente tem problemas que vários alunos não têm acesso a questão dos, dos instrumentos, né, dos, dos aparelhos para poder garantir que tem acesso a uma aula remota de qualidade, mas os professores, os monitores aqui em Campinas, né, monitor, a gente de educação infantil participa de todo o processo é, aí para garantir que é, para mitigar, né, como a gente costuma falar, para mitigar é, é, esses efeitos da da pandemia mas aí, setores aqui da cidade resolveram apresentar um projeto de lei que garante, que transforma a educação como uma atividade essencial. Bom, a gente sabe quem é militante, principalmente militante de esquerda, quem é militante da área da educação, sempre fez a luta, porque a gente entende o papel importante que tem a educação né, na vida do, de um povo, de uma cidade, na vida dos filhos da, da classe trabalhadora, o quão importante é o acesso à educação. Agora, é, e por isso que a gente sempre lutou, né, para ter uma escola pública, principalmente uma escola pública de qualidade, de qualidade um ensino laico, para que tenha mais financiamento público para as escolas. Sempre lutamos contra é, a, todo o desmonte da educação pública. Escolas hoje que a gente vê totalmente depredada, porque o poder público não apresenta aí nenhuma prioridade, nenhuma priorização de, de recuperar os equipamentos públicos, enfim. E também é, com relação à formação, né, a qualidade na educação, a qualidade na formação do, dos profissionais, né, na, nas condições de emprego, nas condições de renda, enfim. Então, nós sempre fizemos luta para garantir uma educação com, com todos esses elementos. E esse setor nunca teve à frente conosco, nem ao nosso lado, nunca teve fazendo essa defesa, e hoje vem e apresenta um projeto aqui na cidade, que vai ser votado amanhã, né, que vai amanhã para a Câmara Municipal, esse projeto, é, para que torne a educação como uma atividade essencial. Bom, a gente entende que a educação é um direito, né? É um direito constitucionalmente garantido, como também nós temos o direito à vida. Então, a educação está sendo garantida, ela está numa, numa forma que a gente não gostaria que tivesse, porque quem é professor, quem é educador, quem é monitor, sabe o quanto é importante o contato, né, como, como é importante a interação, a convivência, como é, é importante o desenvolvimento das relações em sala de aula. A gente sabe muito bem, a gente luta para isso, a gente luta, inclusive, para que é, as nossas crianças tenham, esse, a, tenham acesso né, a essa educação de forma plena, a gente luta para isso. Então, só que nós estamos numa situação que se a gente colocar as aulas de forma presencial, a, a, a ampliação da, da transmissão vai dobrar. A gente, ninguém nega isso. É, a gente teve aqui no, no município experiências, quando eu tive internada, eu tive internada com uma professora, aquela professora é, aqueles professores que foram contaminados numa escola particular, que 34 professores foram contaminados. A turma fala assim, ah, mas nem tinha começado as aulas, realmente, nem tinha começado, ou há pouco tempo tinha começado as aulas, né? acho que fazia uma semana. Só que elas já estavam, desde janeiro, em, em, participando de reuniões pedagógicas, de encontros ali pedagógicos da equipe, ou seja, circulando, tendo que... É, né, utilizar transporte público, indo, indo trabalhar, tendo contato, enfim, aglomerando. E aí uma escola que teve é, um número de 34 profissionais e, e eu tive internada com uma professora dessa. Então, é, é, nesse momento, querer dizer que a educação é essencial, a gente gostaria de ter essas pessoas ao nosso lado lutando para a educação pública de qualidade, lutando para a remuneração... Do, dos trabalhadores lutando para que a gente possa ter mais financiamento, né? garantindo aí acesso a todas as crianças, a gente tem uma defasagem aqui de, de matrícula na educação infantil imensa, que nunca zera essa lista de espera, a gente não vê esse povo nessa luta conosco, mas agora vem querer transformar a educação como uma atividade essencial justamente para quê? Para que em períodos de pandemia, de endemia, de, de, de calamidade pública, enfim, é, a, a a modalidade presencial não seja, não seja suspensa. Ou seja, né, colocar em risco a vida de toda a comunidade escolar. Isso é um absurdo. Então, eu espero que amanhã esse projeto seja derrotado. Eu espero que ele nem vá para o plenário votar, que a gente consiga derrotar esse, esse projeto. E que... Enfim, que armadilhas como essa, a gente possa ficar cada vez mais atenta para não colocar o nosso povo, a nossa população, a nossa comunidade em risco. O que eu gostaria que que esse vereador que apresentou esse projeto apresentasse também um projeto para que todos os nossos alunos tivessem acesso a um chip de internet de qualidade, a, que tivesse acesso a um, um notebook, a um, um tablet, para que ele pudesse ter acesso às aulas remotas de, de qualidade, que a Secretaria de Educação não vacilasse, por exemplo, no fornecimento a cestas de alimento, que é de direito dos nossos alunos da rede pública. Eu gostaria de ter é, essas pessoas ao nosso lado lutando por isso. Lutando por isso, lutando para que a gente possa ter vacina para o nosso povo, que a gente possa ter auxílio emergencial, que a gente possa ter testagem, testagem, né? É, a gente fala né, de educação, de tudo, porque está tudo nesse momento, a pandemia ela trouxe tudo aquilo que a gente sempre falava, né? é, que o capitalismo ia, ia aprofundar a barbárie, e ela, e ela escancara isso. Hoje a gente vê um número enorme de, é, de gestantes que, não, que, que estão avançando, é, estão sendo cada vez mais contaminadas pela Covid-19 e estão vindo a óbito, e aí a gente pensa quem que vai cuidar dos órfãos, né, dos filhos dessas mulheres que estão sendo vitimadas aí na, no momento do parto, inclusive, por conta dessa terrível doença. A gente gostaria de ter essas pessoas, esses vereadores, esses parlamentares ao nosso lado lutando por isso e não passando pano para o governo, sabe? Não negando a pandemia, não defendendo Ivermectina Cloroquina nas suas redes sociais. A gente gostaria de ter esse, esse pessoal ao nosso lado, lutando aí, reivindicando pela vida do povo. Acho que eu já falei demais, né? Não, tá ótimo. Estou é, muito feliz de, de ter você aqui, Guida. Estou até meio emocionado. E, porque realmente foi um, um período aí sem a gente é, se ver. E, e a gente não estávamos preocupados com você, mas estamos aliviados agora Passou com seu retorno. E muito felizes que você esteja bem, com saúde. E graças também à sua filha, que foi uma guerreira nesse processo aí, conforme a gente já sabe, né? Grande beijo para ela. É, não tem grandes perguntas, né? Na verdade, tem comentários aqui, pelo que eu estava olhando. E só vou citar algumas pessoas que eu acabei não falando, né? Vou citar todo mundo que comentou aqui, que está acompanhando. A Cleusa a Aparecida, da Silva, Leandro Eliel... Sueli Fernandes de Lima, Valquíria dos Santos, Carlos Ferreira, Wanda Conte, Marcela Rodrigues, uh, Sônia Fardim, Cristina Cação, Soraya Zanfurlim, Elisandra Camilo, que fez vários comentários, e que estará com a gente no curso da Literatura Palestina amanhã também, Lilian Cristina Souza, obrigado pela audiência. Uh, enfim, a Paula, que está... Na técnica, Adriana Macedo também fez um comentário, a Paula acabou de colocar na tela aí. Lúcia Camargo, agradecendo também. É, muito bom, muito bom. É, a gente agradece a audiência de todos e todas e estamos muito felizes com o retorno da Guida, que ela esteja sempre presente aqui com a gente nessa roda, esse é o nosso intuito, sempre tratando dos temas que estão sendo pauta na Câmara mas falando também de temas gerais, temas nacionais, como esse de hoje, o projeto furafila Fila e o camarote da vacina. Aproveitamos também para falar da temática aí da educação, da volta às aulas, da educação é, como atividade essencial, né? um debate que vai rolar na Câmara, e que nós sabemos de que lado a guida estará nesse debate. Te agradece muito aí a todos e a todas, a gente agradece a Paula pelo apoio técnico no... Pelo suporte aí na retaguarda, e vou passar para a Guida agora para fazer um, uma despedida aí, e deixar uma boa noite para todo mundo. Tá, eu vou, eu vou deixar uma boa noite, mas antes de deixar uma boa noite, <risos> falar uma. Um, um, quero a, é, pegar um ponto que está acontecendo muito, principalmente para quem é parlamentar, né? Assim, em todas as sessões da Câmara Municipal, aparecem moções lá para a gente aprovar sim ou não, né? É, que vem aí fazer a discussão da prioridade da vacinação. Então, é, veja, assim, -se, toda sessão aparece uma moção, olha, vamos é, enviar uma moção para o presidente, para o Ministério da Saúde, para o governador, que tal segmento tenha prioridade na vacina. Né? Então, olha só a situação que a gente está colocada, né? assim, não tem vacina. E aí o fato de não ter vacina, o fato desse governo ter negado esse direito ao povo brasileiro, faz com que a gente aqui fique brigando né, para quem possa ter prioridade em receber essa vacina. Só que como não tem vacina, né, é, é, se, se, se tivesse vacina para todos, a gente até poderia pensar, não, a gente pode colocar um setor ou outro na frente, porque o outro setor ia esperar um, um ou dois dias, uma semana no máximo, mas Não. Então, se a gente continuar, é, olha só a situação. Então, nós estamos aqui embaixo brigando para que a gente possa ter prioridade né, na, nas vacinas. Se, sempre chega, semana passada chegou uma moção lá de apoio aos trabalhadores aduaneiros que pudessem ter acesso à priorização na vacina. E aí vai deixando para trás quem são esses grupos né, prioritários, inclusive esses grupos é, que foram definidos dentro do Plano Nacional de Imunização. Então, dentro é, de, de toda a discussão, que o SUS faz. Então, é, é isso, é, é tão cruel isso que está colocado, né? tão cruel que a gente tem que ficar agora falando, olha, eu sou contra, eu não sou, eu não quero que fulano né? tome vacina. A mesma, a, a, a mesma discussão a gente fez com relação aos, aos professores. Aqui em Campinas, o movimento de esquerda, o movimento que defende a educação pública, o retorno às aulas com segurança, né? ou seja, com vacina, definiu que a vacina não teria que ser só para o professor, não definiu que a vacina teria que ser só para os monitores, mas que deveria ser para toda a população, que toda a população tivesse condição de estar imunizada para garantir o retorno às aulas, né, de forma segura. Então, olha só a crueldade que nos colocam né, diante dessa escassez aí da vacina, como a Valkyria diz, né, a vacina é o bem público, a prioridade é o povo brasileiro, temos que pressionar por vacina para todos já, é isso. Né? nós temos que pressionar que eh, a vacina seja para todos e para todas. Adriana, eu vou encerrando, agradeço mais uma vez o convite do CCV, é, bom, espero voltar aqui mais vezes para a gente poder debater outro, outros temas, inclusive qualquer outro tema que vocês quiserem saber sobre como que tem sido o nosso enfrentamento aqui na cidade, que não está sendo fácil, eu quero deixar uma uma um recado aqui, que a bancada do PT está trabalhando bastante. A gente tem apresentado pautas, todos os vereadores, petistas e nós temos apresentado pautas assim de extrema importância para a cidade. Né? Na última semana, a gente apresentou um programa aí para o governo municipal, é, que foi debatido dentro do conjunto do Partido dos Trabalhadores, com técnicos, com pesquisadores das diversas áreas, um plano emergencial para a cidade de Campinas, enfim, para todas as áreas, medidas de proteção à economia popular para garantir que a, a, os pequenos e médios empresários não quebrem dentro, diante dessa gravidade da pandemia. É, apresentamos é, medidas né, para que o governo por, possa organizar a cidade para enfrentar um lockdown com medidas de segurança, Medidas sanitárias e medidas de segurança aí, a economia, enfim. É, então a gente tem trabalhado bastante, discutido bastante a situação da cidade, a questão da, da testagem, do auxílio emergencial. É, nós apresentamos também agora, essa semana agora, também um projeto de hortas comunitárias, para que o poder público possa organizar hortas comunitárias aí em, em vários espaços em espaços públicos aí, estadual, municipal, é, em espaços também que a gente muitas vezes nem, né, nem é, pensa em fazer, mas como é, aquelas faixas beirando a estrada, enfim, vários espaços aí que a gente possa garantir é, a, urbanas, né, que, que, a, que a população urbana possa organizar uma horta, possa viver a partir dessa produção, sobreviver a partir dessa produção, e ajudar aí as famílias que estão enfrentando a fome no nosso município. É um projeto importantíssimo para a garantia né, da alimentação, para garantia da segurança alimentar. Então, a gente tem apresentado várias propostas, além de outras também, né, na, dentro da pauta da, da discussão das mulheres, né, da saúde pública, é, a discussão urbana, né, do perímetro do urbano, enfim. Questão ambiental, a gente tem apresentado diversas pautas aí. Então, que, quando quiserem é, ter mais conhecimento de, todas, de todos esses projetos que a gente tem apresentado aqui na Câmara Municipal para a cidade de Campinas, discutindo a cidade, a gente está à disposição. Tá? Agradeço mais uma vez a Adriana, agradeço a CCV, agradeço a Paula, agradeço a todas e todos que nos acompanharam aqui, né, Elisandro, o pessoal aí que sempre atento aos debates, a Adriana que faz tempo não vejo, que é vovó há pouco tempo, a Valquíria, que está sempre com a gente. A Valquíria acompanhou também de manhã o debate com o Walter. E está aqui mais uma vez. Agradeço aí a participação. E vamos à luta e fora Bolsonaro. Muito bom. Fora Bolsonaro. Obrigado a todos e a todas. Semana que vem, terça-feira, 19 horas. Estamos de volta. Está aí o nosso Pix para doações. Doe para o CCV. A gente ainda tem os boletos para pagar aluguel, energia, telefone, tudo mais, né? Então, tá aí o número PIX 27430956, barra mil ao contrário, traço 80, que é o número do CNPJ do CCV, e é o nosso PIX para você fazer transferência direta para o CCV. Faça doações, são muito bem-vindas para a gente é, contribuir para o funcionamento do CCV. Você quer falar mais alguma coisa, Guida? Quero, só... De deixar um recado que eu ia esquecendo, eu lembrei no começo e já ia esquecendo, você falou do Pix aí, é lembrar o seguinte, o PT está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, também de doações, enfim, eu acho que, eu não tenho os dados aqui agora, mas aí depois eu peço para vocês do CCV colocar nas nossas páginas também, né, para poder é, levantar essa campanha, divulgar essa campanha, porque é isso, a gente está no momento aí da, da fome, né e a gente precisa nos ajudar, ajudar quem está enfrentando essa situação bem difícil. Mas a gente, além de, de fazer o debate né da, dessa campanha de arrecadação, a gente quer também fazer o debate político de enfrentar esse governo que tem tentado nos derrotar também. É isso. Combinado. Então, aguardaremos as informações para divulgar aqui, mas queria te dizer... Que na semana passada nós tentamos fazer uma live aqui com uma certa advogada de nome Louise e ela fugiu da, da raia, viu Guida? Ah, é? Então ah, é? Fica, é, fica aqui a cobrança ao vivo na nossa live. A presença da Louise aqui, que é da executiva do PT e que pode estar aqui qualquer dia falando sobre a campanha de solidariedade do, do PT, que é importante com também, né? A com gente. Certeza. A gente luta pelo auxílio, a gente luta pela vacina, mas a gente precisa ser solidário também, e o PT está organizando isso, tá? Ah, o Leandro está dizendo aí que os dados estão no site da Guida. Então, mais uma vez, fica aí o convite, visitem o site da Guida. Os dados estão lá para quem quiser conferir, tá bom? É isso, ficamos Beleza. por aqui. Valeu, Paulinha, pela ajuda aí, mais uma vez. Hoje, estreando aqui uma nova ferramenta e coordenada pela Paula, muito obrigado, valeu Guida, e um valeu. beijo para a Larissa, uma guerreira também, e a gente te agradece, viu Larissa, por ter a sua mãe aqui com a gente, nessa luta novamente, tá bom? Um abraço a todos e todas, e semana que vem estamos aí, novamente, tá bom? Tchau Adriano, valeu, obrigada gente. Valeu Guida, valeu. Até, mais. até mais. Tchau.